sabor É muita ideia, mano, mas vamos agir, presidente. Tem muita gente com fome, mano. Aí ele, não, mas, pô, mano, eu tô vendo desde lá de baixo lá, que você só fica me encarando. Eu falei, eu sou indignado, presidente, eu tenho sede, eu tenho fome, meu povo tem sede, tem fome, mano. Você entendeu? E eu tinha o que comer, irmão, eu já tinha o que beber, yeah. mas eu continuo com sede e com fome, mano. Porque tem muita gente com sede e com fome, tá ligado? Então, enquanto não tiver bom pra todo mundo, não tá bom pra nós, mano. Tá não adianta comprar ingresso de show, não adianta dar dinheiro. O sistema, ele premia pra você ficar suave também. O sistema vai tirar sua indignação. Em vários momentos, ele vai premiar você e falar toma o um pacote, Monark. Toma o um pacote, gão. Ó, Esquece, fica nas suas. Já, fez, já fizeram isso comigo várias vezes, mano. Toma o um pacote. Pode ser mérito. Pode ser que você mereça o pacote. Mas você tem que olhar lá pra fora. Peraí, irmão. Cadê meu pé na lama? Isso é meio verdade, cara. Pior que é. E é meio uma, uma, uma, uma coisa... Que acontece inconscientemente assim, tipo, eu, era, eu sinto que Depois do, do sucesso do Flow Da gente ter crescido nossa audiência Eu era um cara muito mais puto antes E eu, eu meio que Vim perdendo, perdendo um pouco isso Eu vim perdendo assim, aquela sensação de, de Insatisfação que eu tinha Porque as coisas foram melhorando pra mim Na minha vida, entendeu? Então eu acho que isso que você tá falando é muito Muito real. E às vezes eu fico me pegando Me pensando assim, falei, cadê aquele cara? Que tava puto, que era o filho da Que era o cara, tipo porque eu tipo, te passei uma, Não comparando tal, tá, mas passei uma situação que eu tava. Me sentia muito merda, tá ligado? Cadê aquele cara que sentiu merda e que tava com raiva de todo mundo, que todo mundo era... Por que, que ele sumiu depois que. Que você provou pra si mesmo que você não era aquele merda que você talvez achasse que você era e que todo mundo dizia que você era, tá ligado? Mas isso que e você, eu sinto você tá falta falando. Desse ódio. Isso que você tá falando é muito louco. É igual uma coisa que o Manuti sempre fala pra mim. Você ouve o rap se ele não te provocar nenhuma reação, você não se sentir incomodado, não sentir o ou alegria, ou tristeza, nada, ele não serviu de nada. É o que a gente sente hoje quando a gente ouve essa cena. Tem alguns ali que se salvam, são poucos. É o que gente, eu falo direto. O cara que mais se parece com tudo que a gente faz hoje é o Jonga. É, dessa tá ligado? Novos, né? Mas eu, Cadê a responsabilidade dos outros, é. mano? Seu pai nunca morreu... Você seu, seu não perdeu um parente, então, um tio, tio, nada né? Não apanhou na cara da, da polícia Tá suave, irmão? É só droga, mulher